E se todas as pessoas voltassem à vida como zumbis, querendo seu sangue, <risos> suas trilhas, aí agora seria cada um possível, e teria correria. tempo, <risos> Zumbis pra todo lado. Gente se matando. Bombas nucleares pra.. Não. Eu acho que não. falando se as pessoas voltassem como elas eram antes, sem zumbis e tiroteio. É, isso pode parecer bom, levando em consideração que poderia ser uma ótima oportunidade de encontrar seus entes queridos, que já se foram, e muito ruim para aqueles que não pagaram suas dívidas. Mas isso não seria nada bom, seria horrível na verdade, seria trágico, trágico. Hoje existem mais seres humanos vivos no planeta do que em toda a história da humanidade, mas isso não chega nem perto da quantidade de defuntos. é só sete 7,7 bilhões de seres humanos. Gente pra cara! No entanto representa apenas 7% de todos os humanos que já viveram na terra. Voltando no tempo, cerca de 200 mil anos atrás, na época em que os humanos começaram a evoluir, se contarmos todos os seres humanos que nasceram até hoje, a população mundial seria cerca de 108 bilhões de de pessoas. Não me pergunte como eles sabem disso. Não precisa ser nenhum pica das galáxias pra saber que com todas essas pessoas vivendo no mesmo tempo, seria uma grande suruba. Oh. Que demais! Não. O planeta entraria em colapso. Cabum! Não, cara. Cabum! Não. É brincadeira. Só estaria todo mundo fudido. Quanto tempo você acha que levaria pra você se fuder? Ah! Segundo os cientistas, o planeta só suporta 10 bilhões de pessoas. E vai chegar um tempo que as pessoas serão proibidas de entrar. Então seria uma crise das grandes. Pronto, tá acontecendo uma crise dessas? Teria tempo. De ter Eu acho que não. É, talvez não. É, talvez. Talvez não quer dizer que é. Mas também quer dizer que não é. Deixa o like. Indo ao centro da Terra. Atenção, indo ao centro da Terra. Pode ir. É foda, velho.